Uma viagem por momentos históricos, políticos, sociais e culturais está começando agora. Sempre com uma entrevista especial, uma dica de leitura e uma crítica positiva ou negativa no quadro O Fundo do Poço, o historiando já está no ar. E o assunto de hoje promete, é muito sugestivo, vamos falar de arbitragem de futebol. E para tratar esse assunto com muita propriedade, ninguém melhor do que o meu colega de trabalho na universidade, Manuel Vilarim, bastante conhecido dos campos e dos estádios do Brasil inteiro, ex-árbitro de futebol da F... FPF? FPF. E da Confederação... Pois Realmente. é, eu passo a bola para você, quem é Manuel Vilarim, se apresenta aí, a bola é toda sua e o campo está em ordem para você jogar. Boa tarde, Espectadores, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite, a lembrança, que muito me envaidece de poder estar aqui, podendo colaborar, socializar a informações e falar um pouco sobre um tema tão, tão popular e tão polêmico que é arbitragem de futebol. Manuel Vilarim tem 57 anos, é professor, é professor né? eu me formei em licenciatura plena em educação física. Tenho especialização em educação inclusiva e estou terminando agora o mestrado em Políticas Públicas, Gestão e Avaliação do Ensino Superior, na nossa Universidade Federal da Paraíba. E Manoel Vlarim foi uma pessoa que viveu sempre na área esportiva, foi atleta, e morei por 10 anos em Recife. E conta o, o, o, a história: o Elito, que. Isso não é bom você falar muito, porque depois você paga, a língua paga. É. Olha, antes de você começar, eu quero lhe fazer uma pergunta, uma pergunta que está guardada a faz vontade, tempo. À vontade, Às vezes eu estou lá na universidade, você está lá no nosso departamento e você atende o telefone da sua mãe, mamãe, filho mimado, mamãezinha, queridinha <risos> tal, naturalmente, você deve ter uma estima, sem dúvida nenhuma, da sua mãe, fora do comum, né? privilégio seu, apesar de você ser muito jovem, um cara da sua idade ainda ter a mãezinha viva, é muita coisa. É, Aí eu lhe pergunto, não tem mãe mais escrachada do que mãe de juiz de futebol. Como é que você administrou isso na sua vida, você vê a sua mãe, aquela que você quer tanto bem, ser insultada? É, realmente, você, você tem que entender que a, a, quando você opta em ser um árbitro de futebol, primeiro você tem que fazer por amor. Se não tiver amor, você não, não, você não logra êxito. Não na carreira, vai. Né? Porque a primeira crítica você você abandona. Né? E se você ama o que você faz, você não precisa trabalhar um dia sequer. Portanto, é uma missão, a arbitragem é uma missão. E falando de mãe, eu sempre coloquei essa, uma situação de que eu tinha duas mães. Uma que eu deixava em casa e a outra que eu levava o campo. E essa que eu levava o campo era, era, uma, era uma imagem abstrata. Né? É claro, evidentemente que a gente se choca com algumas expressões que são utilizadas de baixo calão. Verdade. Né? E a gente se choca porque atrás daquele homem de preto com a um apito na mão, há um homem, há um filho, há um pai, é um pai é há um avô, há um irmão, há um amigo. E muitas vezes as pessoas, pelo, no, no afã da paixão, da emoção, esquece dessa, dessa condição que é primordial de você olhar a pessoa como um ser humano, limitado, falível... E as pessoas acham que, muitos acham que a arbitragem, que o árbitro não pode errar. Mas alguma vez você se sentiu no impulso de azia de fato com alguém porque o cara insultou sua mãe, mesmo sendo aquela mãe do campo e não a de casa? Não, eu, Ou tenho, não chegou eu, esse tenho, eu tenho eu tenho algumas histórias para contar. Conto, e aqui é, é um du programa de histórias. Durante a, nossa, durante a nossa entrevista aqui, eu tenho algumas coisas pitorescas para contar, mas eu vou começar com essa da mãe. Eu lembro bem que eu, nos anos 2000 me fizeram um desafio, que ia ter um jogo entre Botafogo e Autosport, no um Botalto, -auto, no né, Almedão, um e me fizeram um desafio, na época, eu acho que creio que foi o Franco Ferreira que me fez o desafio, perguntando se eu tinha coragem de levar minha mãe para o estádio de futebol no clássico. Eu disse que não tinha problema nenhum não, que agora eu, de fato, eu tra traria minha mãe na imagem concreta para o estádio. Claro, colocaria ela na tribuna de honra, numa situação em que ela não fosse incomodada. E aí, para minha surpresa, eu cheguei cedo no estádio, adentrei o campo, subi, deixei meu pai, minha mãe, meu irmão lá nas cadeias cativa e desci para me trocar. E como eu conheço bem o estádio, por tantas vezes que trabalhei naquele estádio, eu sabia localizar exatamente, se eu olhasse para cima, eu sabia localizar onde ela estava. E aí, quando eu entrei em campo, antes de tudo tosse da partida, eu localizei onde ela estava. E aí. A o jogo começou, e durante o primeiro tempo teve uma bola que a bola saiu e eu levantei a, a, a visão e vi que estava tendo um certo tumulto lá na cadeira, escativa eu percebi que estava um tumulto ali perto, bem próximo aonde eu tinha deixado meus pais e meu irmão lá, e aí eu toquei o jogo, porque o foco era o jogo, eu tinha que passar no jogo, no intervalo do jogo, eu, não, eu geralmente não descia para evitar você se expor, porque eu, é, é tolice o ar para entrar, faz o primeiro tempo, aí volta para o vestiário, é vaiado, aí volta para o estádio vaiado e depois tem que voltar para o vestiário, normalmente. Então é tolice, né? você pode evitar algumas coisas, se você tiver sabedoria inteligência, você pode evitar algumas coisas e, e um requisito fundamental para ser futebol é ser inteligente e ter, ter o bom senso. Enfim, No intervalo, tá, eu estava do jogo, as equipes desceram para os seus respectivos vestiários, e um colega da imprensa veio até mim e disse, Vilarim, rapaz, está tendo uma confusão lá em cima. E eu acho que é tua mãe, foi tu com a tua mãe. Eu disse, não acredito, foi. Isso me preocupou, mas eu não poderia ter, ter deixado de ter o foco da partida. Terminou o jogo, eu tomei meu banho e subi para buscá-la. Quando eu cheguei lá, realmente a, a, o problema foi com minha mãe. E o problema se deu porque quando eu marquei uma falta contra uma equipe contra o Botafogo, um torcedor que estava atrás dela, atrás de, da minha mãe, sem saber, sem saber que tratava? era minha editora. Aí disse, juiz, filho da... Ixi. E ela, ela virou-se e disse, olha, a mãe dele não é o que você está dizendo. E aí houve uma confusão generalizada lá. Portanto, é, é desafiador você, você, você ter uma mãe e você expor. Ela, há uma situação É muita dessa. coragem sua, mulher, Muita. Levar. E, mas eu tenho e coragem, coragem dela de ir também, de ir, né? não, mas ela, ela... sabia do risco? Sabe, ela sabe, ela sempre soube. Ela, ela quando eu saí para pitar, Wellington, ela ficava com o seu texto na mão, ela rezava, ela ligar para mim no intervalo, ligar para mim... No... Então, havia, havia toda uma preocupação da família, porque sabe que é uma profissão que... Você se expõe muito. Demais. Inclusive o risco de vida. É verdade. Né? Mas assim, mas eu sempre procurei ter o bom senso, ter a coerência de poder... Primeiro, zelar pelo meu nome. Né? E você sabe que você demora uma vida para construir um nome É verdade, para destruir a Você né? em, de, de, em menos de um minuto é. né? Agora eu queria lhe fazer outra pergunta Você falou no momento do jogo em que o sujeito vai para o vestiário Antes ou depois Alguma vez na saída de vestiário chegou algum cartola e disse Vilarinho, vamos bater um papo, vamos ter uma conversa Meu time precisa ganhar <risos> Você está você, você, você catucando o cão com a vara curta. Não, mas vamos, vamos. Mas o cão não, não, não, não se opõe a, a, a falar sobre, sobre, sobre o assunto, não. Quando você abre é, futebol, a pressão vem de todos os lados. Porque ali é um jogo de conflitos, de interesses. Grande, né? né? E, a, e envolve muita coisa. Tanto o aspecto financeiro como o aspecto sentimental, a emoção. Né? E as pessoas perdem esse, esse pulso, perdem esse equilíbrio. E muitas vezes são levadas, pelo, pelo instinto, a tomar algumas ações, a fazer algumas atitudes que depois nos é, choca. Me choca. E em algumas situações já aconteceu isso. Já aconteceu. Eu fui apitar uma decisão 13 em Campinense. Aonde? Em Campina Campinho? Grande. Ixi, nossa. E o Campinense precisava vencer o jogo de 3 a 0 para poder ser campeão. Porque no jogo anterior ah, o 13 tinha ganho por 2 a 0. E o campinense precisava botar um gol a mais para ser campeão. E no intervalo do jogo, do primeiro tempo desse jogo, que o Campinense precisava ganhar, o 3 ia ganhar por 2 a 0, ratificando a condição de melhor equipe do que o campinense. E no intervalo, o... gente, gente, de uma, de uma, gente de uma bondade, de, uma, de um coração imenso, mas que agiu de forma impulsiva. E eu posso citar o nome dele, ele sabe o. o não deixou nenhuma mágoa comigo, não deixou nenhuma mágoa, mas, como a gente trata a coisa muito transparente, muito, não tem problema, é, naquela ocasião, o Renato Cunha Lima, apaixonado pelo Campinense, apaixonado pelo Campinense, entrou em campo e veio tomar as dores comigo, porque o Campinense estava perdendo de 2 a 0, né, e adentrou o estádio, adentrou e foi quando eu vi ele já estava em cima de mim, eu chamei o policiamento, né? chamei o quarto lá, pedi para que mantivesse uma distância, mas não, mas ele, ele alto e bom som, né, de forma direta, assintosa e deliberada, soltou algumas palavras de baixo calão, me querendo imputar a minha... A, a, a, falta, a do a time falta dele. de competência do Campinense. <risos> e é tanto que terminou o jogo 3 a 0. <risos> Era o Campinense bater no 13, o 13 é que bateu no Campinense 3 a 0, ratificando a condição de melhor equipe naquele sertão. Alguma vez você foi ao campo, foi ao estádio apitar com medo, disse, hoje eu tô assustado. Aconteceu. Aonde? Aconteceu. Que jogo? Aconteceu. Eu vou, eu, eu vou pontuar, eu vou declinar sobre esse aspecto. Foi uma, foi uma, foi uma data marcante na minha vida, na minha, na minha carreira de árbitro. Medo, antes que você responda, não é medo. medo todo mundo tem. tem. Porque quem não tem medo é doido, né? Ou é uma máquina. O su, é, o sujeito é corajoso na medida em que ele supera o medo. É verdade. Não é? É verdade. Quando o cara dele não tem medo, esse é doido. Pode, é verdade. Pode, pode e até o, o medo não é a ausência da coragem. Exatamente. Ah? É. Portanto, é, tem uma situação, Wellington, que a, o meu irmão... Ele, ele, eu sou mais do que um ano, mas ele é botafoguense, doente, Ixi. daquele doente. E o pior, e pra piorar a situação, o meu irmão é minha cara. Ele nunca foi no vestiário, é no minha... lugar do Cartola, não, não vi lá e ajuda Eu, ajuda eu aí. vou contar a história. Ele é minha cara. <risos> e é, né? É minha cara, eu sou irmão dele, sou mais velho que ele, eu, eu sei, eu vejo que ele é. ser gêmeos. Comigo. É, poderia ter sido. E muita gente fala com ele pensando que sou eu e fala comigo pensando que é ele. E é. E aí, por muitas vezes, por algumas situações, até ele me prejudicou com relação às escalas de alguns jogos, porque havia uma conotação, havia, havia um rótulo de que eu era aquele torcedor que ficava nas arquibancadas com a camisa do Botafogo e nas outras horas eu era árbitro. Ixi, é complicado, Então, é complicado né? isso. E aí, eu lembro bem, quando você me fez essa pergunta, eu te respondendo pontualmente, houve uma, houve uma, uma, uma, uma praticamente uma decisão em Casa Geiras, entre Atlético e Botafogo da Paraíba. E aí, Wellington, uma semana antes, a... tinha ido, tinha tido a partida de nem João Pessoa. Eram duas partidas, e de volta. E uma semana antes tinha tido uma partida em João Pessoa, entre Botafogo puxando o jogo contra o Atlético. E meu irmão está na arquibancada pulando com a bandeira e com a camisa do Botafogo. E alguém maliciosamente, maldosamente, tirou a foto e no outro jogo, quando saiu a escala que eu estava destinado a apitar o jogo atlético de Cajazeiras e Botafogo, soltaram a foto em Cajazeiras, essa foto, e aí criou esse ambiente hostil para com a minha presença em Cajazeiras. E já, ao chegar, o jogo era domingo à tarde, eu cheguei domingo de manhã, logo cedo, em Cajazeiras, e quando eu estava entrando na cidade de Cajazeiras, eu liguei o raio e já no raio, um profissional... É, com muita malícia, com muita maldade e eu não sabia, eu, eu, eu creio que eu entendia o que é estava que por trás daquilo tudo é, complamava a torcida de, de, do Atlético para ir a campo porque o árbitro que ia apitar o jogo já vinha com o resultado no bolso e que era um torcedor do Botafogo, inclusive a, inclusive a foto estava rodando na cidade para mostrar que eu era um torcedor do Botafogo E aí, eu preocupado com isso, eu procurei logo o policiamento, o quartel em Cajazeiras e quando eu cheguei lá, eu me identifiquei e pedi para falar com o comandante responsável pelo policiamento do jogo, logo, a ma logo, logo, logo mais no estádio Perpetão. E aí, o coronel me recebeu, eu fui chegando lá, ele sentou, me apresentei. Eu disse, coronel, eu queria dar uma palavrinha com o senhor. Meu nome é Manuel Vilarinho, eu sou o árbitro da partida. Quando eu me identifiquei, ele olhou para mim e disse, Vilarinho, eu vou dizer uma coisa a você. Assim, assintosamente e diretamente. Eu digo, diga, chegou assim. A situação não está bem para você aqui. Vixe, não. o cara, em vez de oferecer segurança... Aí eu olhei e disse, olha, é o seguinte, eu vim apitar futebol. Eu tinha, eu, tinha, eu tinha a sensibilidade de entender que no exercício da minha função, eu tinha a prerrogativa de ter o equilíbrio suficiente, de ter a noção da minha autoridade enquanto arte de futebol. Na, na, naquele momento, porque o arte de futebol, ele não tem só autoridade quando ele está dentro de campo. Ele tem autoridade fora de campo antes e tem autoridade depois do jogo. Portanto, ah, eu disse, olha, eu vim aqui apitar futebol e vou para o estádio apitar futebol. Agora, se as equipes não quiserem e não tiver clima, não tem problema. Eu vou relatar e encaminharia a suma para o Tribunal de Justiça Desportivo da Paraíba. Mas eu vim para apitar futebol e vou apitar futebol. Muito bem, fui para o hotel... E quando deu três horas, jogar as cinco horas, eu preocupado, receoso, o clima realmente, o clima adverso, é esse, né? né? Adversismo, e eu fiquei preocupado, e não com medo, mas preocupado com os fatores externos. Não com preocupado com o jogo em si, mas tudo que, que se avizinhava ao jogo. E aí eu entrei em campo, quando eu entrei, já foi num clima de, sabe, jogar o um sapato, raído, raido, pila de raido, tudo. E eu entrei em campo e esperei que as equipes entrassem em campo. o campo lotado, porque se o, campo, se o atleta empatasse o jogo dentro de casa, o atleta estava na final do campeonato desse ano, no mercado qual foi o ano. E aí o Elton, é... quando as equipes entraram em campo, aquela festa toda, eu chamei os dois capitães, tirei o tosse. Né? Quando todo mundo esperava que eu ia dar início à partida, é aí que eu falo, você tem que ter o equilíbrio emocional e a inteligência e a perspicácia para poder lidar com o momento. O que eu fiz? Eu, antes de tocar a, o tiro de saída, eu me dirigi até a linha lateral do meio de campo. Obviamente, na hora que eu fiz isso, os olhares voltaram para o ar. Então, alguma coisa estava acontecendo. É. E a imprensa caiu em cima, com o microfone, com, a, com a câmera. Eu disse, eu quero falar com o comandante da partida, responsável pela partida. Aí a imprensa caiu em cima. Eu, eu Não, só citei a presença do comandante. Né? E a imprensa em cima, com o microfone para registrar tudo, eu aproveitei para registrar, para amarrar as coisas, claro. como teria que ser amarradas, né? ele veio e comandante, eu estou aqui para apitar futebol. Eu sei, é a minha responsabilidade só sabe da sua. Portanto, eu vim para apitar futebol. Agora, eu quero saber do senhor agora, nesse exato momento, perante as câmeras, perante o microfone da imprensa, se o senhor vai dar condições, garantias, do que de respeito à segurança minha, dos meus assistentes, do delegado da partida, dos atletas em campo, e das pessoas que envolvem o, o espetáculo, se o senhor não nos dá a garantia, porque se, eu não, se o senhor disser agora que não dá, eu vou suspender a partida, não vou nem iniciar, faço o relatório e vou alegar que o senhor, como comandante, como responsável pela segurança, está dando a, o. está tá contastando, está tá afirmando de que não, não pode nos dar condição, a garantia. Né? Ora, com isso eu joguei a responsabilidade a quem merecia, é né? E ele olhou para mim, ele só voltou a me esganar. <risos> né? Ele olhou para mim e disse, tudo bem, eu lhe dou a garantia. Eu digo, o me dá a garantia, dá. Eu digo, vou fazer o jogo. Deu tudo certo. Resultado, Beto, Com 10 minutos de jogo, pênalti claro a favor do Botafogo dentro de Cajajeiras. E eu Marcos. com a maior convicção do mundo, sabendo, sabendo do que eu estava fazendo, eu marquei um pênalti. Não foi fácil. Não foi fácil e quando terminou o jogo, o Botafogo ganhou de 1 a 0 lá dentro. E para você ter uma ideia do clima, quando terminou o jogo, o jogo terminou às 7 da noite, eu vim sair do estado às 10 da noite. Às 10. Porque é. até as luzes apagaram do estádio. Olha o que jogaram para dentro do estádio. E Van o saudoso Ivan Bizer, um ícone da radiofonia da Paraíba, todos conhecem, naquela oportunidade disse: na hora que eu marquei o pênalti, em Cajazeiras, no campo de Cajazeiras, com um clima que todo mundo estava sabendo, o finado saldoze e é desse é muita personalidade de Manuel Vilarinho e coragem sobretudo porque nós sabemos o clima que ele está apitando esse jogo portanto são situações esse pontuamento foi uma situação em que realmente me preocupou muito essa, né? muito muito mas são ossos do ofício e a vida seguiu pois é eu quero abrir aqui um parêntese para a dica cultural Eu sugeri aqui o livro de Humberto Eco, número zero. Esse livro é muito bacana, especialmente para comunicadores ou para quem lida com a comunicação. Só para você ter uma ideia: um grupo de redatores reunidos ao acaso prepara um jornal. Não se trata de um jornal informativo. Se objetivo é chantagear, difamar, prestar serviço duvidoso e coisa e tal. O negócio aqui é complicado. Mas eu queria lhe saber o seguinte, você falou na semelhança do seu irmão com você, ele tirou algumas casquinhas nas suas namoradas também, muito parecidas, assim, porque às vezes acontece, o cara é parecido demais. Também? Não, deixa de brincar, também, né? foi, também, na, é, é, foi no é, seu combo, lugar. É o combo, vem, vem com o combo, né? É. Vem com o combo. E aí, por muitas situações, ali, ele, é. É, era, porque ele parece muito comigo, ele parece muito. E aí, é, pra você ter uma ideia, é, a paixão dele é tanta, pelo, um, um, Botafogo. pelo Botafogo é uma coisa e às vezes às vezes eu, eu eu faço algumas críticas mas às vezes eu vejo assim como como o amor por uma equipe por um clube ele se torna assim tão tão tão visível é, é. tão visível né porque acompanha o Botafogo para onde o Botafogo ele for. vai ele vai pode Ih, o Botafogo é. pode jogar onde for ele vai que e barato. é daquele é daquele de ele tem acessibilidade ao, ao time do Botafogo ele vai aos vestiários e você, você acredita que depois que faz a palestra, o técnico faz a palestra, ele entra para fazer uma motivacional. E é. É conhecidíssimo, uma pessoa, uma pessoa que tem, tem um senso tem um muito bom dentro das hostes botafoguenses, né? E assim, eu como bom pessoense, eu como paraibano que sou, você, Roberto, nós temos que ter o um bom senso, seguinte, nós temos que fazer de tudo para a gente elevar o futebol da Paraíba. Seja Campinense, seja Treze, seja Botafogo, seja Autosporte. Contanto que nós tenhamos um lugar na vitrine do futebol paraibano, um lugar de destaque. E para isso a gente precisa que as equipes se profissionalizem, tenham gestão correta dos recursos, né? e possa colocar essas equipes num patamar em pé de igualdade com o futebol pernambucano, com o futebol paraibano, com o futebol baiano, com o futebol cearense. Né? O futebol baiano está na Série A. O futebol cearense está na Série A. O futebol pernambucano está na Série A. E nós amargamos já por cinco anos na Série C, com o Botafogo. E na Série D, agora que o 13 disputa hoje a decisão. E eu vou ser 13 anos desde pequenininho, porque é o futebol da Paraíba que está em jogo. Não é o 13 que está é em verdade, com jogo. É o futebol da Paraíba. Então, então a gente tem que ter um bom senso e a coerência e a coragem de dizer isso. E olha, não venha dizer... Você pode fazer qualquer pesquisa em qualquer lugar do Brasil... Se você perguntar um árbitro, você, você torce para algum time você disser que não, é hipócrita. É, tem todo é mundo torce por algum time, né? É uma demagogia. Você, você pode até não torcer, mas você tem uma preferência. Claro você tem, tem. você tem. Você tem alguma coisa que destaca, que diferencia um do outro, né? Por exemplo, eu, eu vivi na minha vida 10 anos em Recife. Eu joguei bola pelo Esporte Clube do Recife. Eu fui atleta do Esporte Clube do Recife. Eu joguei pelo Santa Cruz de Recife. Eu tenho uma paixão pelo Santa Cruz, quando era garoto. Eu quando vim para João Pessoa, eu sou eu sou parimano. Meu pai era, meu pai naquela época era era gerente, era executivo executivo da multinacional e morava em Recife. E nós morávamos lá em Recife e meu pai já levávamos para os estádios, né? E eu ia começar com essa com essa história, eu vou aproveitar essa brecha agora. Disse que a língua paga. É. Vou contar mais um fato pitoresco da minha vida quando eu tinha garoto, eu era 14, 15 anos o pai pegava nas nossas mãos, na minha mão, na mão do meu irmão, porque a diferença é um ano só, e nos levava para o estádio. Meu pai, torcedor do esporte, doente. Doente. E aí ele comprava ingresso e nós adentrávamos ao campo. Não ao estádio, não ao campo, ao estádio. E quando a gente entrava, ele, ele pegava na minha mão e na mão do meu, do meu irmão, ele, já na subida, antes de chegar na, na, nas arquibancadas, ele gritava: Joey ladrão, Cala safado! Quem é esse ladrão que vai pitar hoje? Aí perguntava quem é o árbitro de hoje. Quer dizer, nem, nem sabia. E eu, segurado na mão dele, nunca pensei na minha vida em é é ser futebol. Aliás, eu quando fiz o curso de arbitragem, eu fazia educação física na, no IP, e chegou uma comissão da CBF para divulgar um curso de arbitragem a nível da Paraíba, para fazer um quadro, e desse quadro tirar um ou dois para ser a da CBF. E aí eu fiz esse curso, Neto, nunca pensando em encerrar futebol. Nunca pensei. Iniciei esse curso na, apenas na pretensão de que sabia de que a, a carga horária é boa. E isso para o meu currículo seria bom. Mas nunca pensei em apitar futebol. Resultado, fiz o curso. Fui o primeiro lugar no curso. Mas aí tem uma questão que eu não sabia. Que para se obter o diploma, não bastava só a parte teórica. Teria que ter a parte prática supervisionada por uma pessoa que tivesse a experiência para chancelar ah, o seu diploma. E aí eu não sabia disso. Eu jogava futebol. Eu sabia de algumas manhas do futebol, como atleta. E quando eu terminei o curso, eu disse, agora, agora você vai receber diploma, você vai ter que atuar. Para a gente chancelar. E naquela oportunidade eu fui apitar um jogo, uma decisão de um campeonato juvenil aqui da Paraíba entre Botafogo da Paraíba e a, a portuguesa de Clube das Armas. Era uma preliminar de um jogo principal entre Botafogo e, meu Deus, não lembro qual foi o jogo. Botafogo-Santos. Na época, o Santos-Tereré. De Tereré. E aí, eu apitei o, primeiro, o jogo e quando eu terminei o jogo, que eu estava no vestiário, chegou, chegou o representante da CBF e o da Federação de Vilarinho, você não pode deixar deputar futebol. Você tem todos os requisitos para pitar ser um grande, jogo, uma grande de futebol. Vai em frente, siga. Eu digo, pai, dizendo, mas siga, estou dizendo você vai dar bem. E aí isso já levantou uma, uma, uma curiosidade em mim. E aliado a isso, o que é que aconteceu, Hélito? Por incrível que pareça, o destino fala. E quando o destino conspira para as coisas aconteçam, eles acontecem, as coisas acontecem, o ato principal da partida entre Botafogo e Santos. Não compareceu. Aí você ocupou... Aí o, o representante da Federação disse ali, apita o jogo. Diga para a vida apitar o jogo. Não, apita o jogo. Você vai deitar e rolar. E foi um desafio para mim. Ali foi, ali, foi, ali, foi, ali foi o divisor de águas. Ali. Eu disse, eu vou. E eu apitei o jogo, o Elton. E com dois meses depois, eu fui indicado para os testes da CBF. Fiz os testes. Passei. E com 15 dias depois eu estava pitando Esporte do Recife e Botafogo do Rio na Ilha do Reteiro Pois é, olha, infelizmente a ditadura do tempo aqui não permite que a gente, olha, tem eu vou trazê-lo aqui outra vez porque a gente tem que falar sobre o juiz, esse juiz eletrônico novo que surgiu, não dá Isso, mais tempo o var. É, infelizmente não dá mais tempo ele vai voltar qualquer dia o de novo aqui pra é maior gente satisfação. completar o programa não termina agora é a vez do fundo do poço até lá Chegou a vez do quadro O Fundo do Poço. Você vai saber quem nós vamos mandar para o fundo do poço ou quem nós vamos tirar. A sugestão, como sempre, é de Juvino, meu conterrâneo de serraria. E aí, Juvino? Hum, hum. Vamos ver quem é, né? Vamos ver aqui. deputado federal Wilson Santiago Filho, que já anunciou que não vai concorrer à Câmara Federal, e sim à Assembleia Legislativa. Ele sai do fundo do poço porque é autor de um projeto na Câmara Federal que estabelece um prazo máximo de 30 dias para que você seja atendido pelo SUS. Faça exame no SUS. Hoje o cara da entrada não sabe quando vai fazer esse exame nunca. Ele quer que seja um prazo... Prazo, perdão, máximo de 30 dias. Parabéns ao deputado. O historiando está chegando ao fim. Hoje tivemos uma entrevista com o árbitro de futebol Manuel Vilarim. A indicação do livro número zero de Humberto Eco na Dica Cultural e o quadro O Fundo do Poço. Você gostou do programa de hoje? Então não esquece de curtir, deixar suas impressões e compartilhar com os amigos. Até a próxima! Música